Então pessoal, esse aqui é o aquecedor a diesel e eu abri ele porque ele apresentou erro 3. Tá? E segundo informações, o erro 3 é essa vela de ignição aqui, que é uma chama, ela esquenta e queima o óleo para poder dar início ao funcionamento do, do aparelho. Tá bom, essa ferramenta é para retirar aqui, ó. Puxar. Eu fiz assim. Mas como eu já tinha tirado, e eu comprei essa peça pela AliExpress, Ó, essa aqui é a nova e essa aqui é a que veio com o aparelho. Em princípio elas parecem muito iguais. Tá bom? Muito, muito, muito idêntica mesmo. Então essa aqui vai nesse lugar aqui. No lugar dessa aqui. E a peça para se colocar a vela a ferramenta, né? É aquela ali. Eu abri do lado e adaptei para poder usar o corte e chegar lá embaixo. Vou ver aqui. Essa é uma forma, tá? A outra forma que eu descobri depois que eu tirei a primeira vez, é que como eu não sabia o defeito, eu peguei e retirei essa tampa aqui, essa tampa, tanto é que ela tá com os parafusinhos todos soltos, soltos, tá? Eu vou desmontar aqui e já volto com o vídeo voltando aqui já abri né a outra forma é você pegar uma chavezinha aqui ó e apertar por aqui e soltar por aqui mas aí tem que tirar essa parte e tem essa junta e eu quando tirei aqui ela tava muito grudada ela se partiu então eu não entendo muito disso aqui mesmo mas eu sou metido né então eu comprei uma uma junta de silicone Tá vendo? Mas como Ela tá tão perfeita Aqui né E, e a parte que partiu é tão pequenininha Que aqui ó eu Acho que eu vou botar uma gota só aqui Só nessa ponta aqui E vou deixar ela como ela tá ali Porque ela tá nova Tá bom? Então é isso aí, eu vou pegar Vou botar uma gotinha aqui, vou fechar, vou apertar isso aqui tudo. Depois eu passo a montar a parte da parte eletrônica, né? Que a gente desmonta também. Aí eu mostro em seguida. Aí agora apliquei aqui, deixei uns minutinhos, né? Conforme diz a embalagem, vou colocar aqui a juntinha. aonde ela deveria estar, né? Pra ver se ela, ela se veda ali né, e vou trazer essa peça aqui, para colocar no lugar ó, o caninho de, esse aqui sai o calor, ó. então esse aqui vai para baixo ali, porque ele fica embaixo, então é assim, a posição é essa, vamos ver Colocada na posição, agora eu vou colocar os parafusos. Daqui a pouquinho nós voltamos de novo. Agora eu já coloquei os parafusos e pré-posicionei os cabos na placa. Tá vendo? Elas são todas diferentes, então é fácil. Tu só coloca aí e empurra aqui. Ela se encaixa, tá vendo? Todas elas. Vamos aqui. Tá botando errado aqui. Tá é vendo, Fechou. Fechou. Essa aqui é de dois, ó. Aí é só apertar. Fechou. Todas elas. Aí tem essa pecinha aqui, que é um, um guia, né? Você coloca... Ela é embaixo aqui. A lateral. Olha ali. Serve de guia. Vamos fazer isso aqui passar por aqui. Ó, entrou, tá vendo? Entrou ali. Que é o guia aqui não é bom ficar encostando por aqui não, se bem que ele encosta aqui na carcaça ó, ele não está dando problema nenhum então tranquilo botei e o parafusinho é, que vai prender isso aqui é esse aqui esse aqui é o parafuso que prende essa peça aqui nesse ponto aqui eu tenho que achar a chapa é assim que, que prende aqui vou procurar e já volto aí aqui eu meio que voquei né eu achei que isso aqui era o guia por causa que era direitinho ali mas na verdade é assim ó é pra esse lado então essa parte se encaixa aqui e apoia é ali ó e o parafusinho ele se vega aqui ó tá vendo e aí o fiozinho fica reto aqui, tá bom? Então é isso aí aqui é uma outra chave, né? Comprei um joguinho de chave ali e é menor hein? pra poder fazer esse essa para mim, é uma tentativa de conserto, né? Porque... Nós não estávamos achando ninguém que fizesse isso aqui. Esse serviço... Nossa, nem deles dá direitinho. Sujei o dedo. Depois dele, só esse aqui mesmo. E aí é meio grande, ó. Não é pequeno ou até grande, caramba, né? Nem para nos atrapalhar mesmo, tá vendo aí? Pega, mas não aperta. Tem que dar um jeito diferente aqui. tá Isso não precisa muita pressão também, né? Pelo menos eu tinha que afundar a mola de pressão que tem. Ele tem um defeitinho, eu acho, esse parafuso. Ó, aqui eu consegui fazer uma pegada. Agora eu senti firmeza. Olha aí agora sim firmou ali. aqui é só encaixar né essa peça aqui ó só apertar aqui fechou fechou se isso aqui não tiver bem colocado tem um outro erro que é que acontece também não me lembro o número mas é de posicionamento e apresenta outro erro também agora Vamos ter que colocar ele já se pro lado aqui. Nessa, nessa parte aqui, né? Olha aí, então ele vai aqui assim. Tá aqui Tá sujo Vamos tirar essa parte aqui E vamos encaixar ele aqui dentro Vou... Olha só <risos> Coloquei ele aqui dentro Então Do espaço próprio É só um jeitinho né Pra se colocar aqui tem que ter um jeitinho Aí eu dei o um jeitinho certo e coloquei Aí eu tirei a tampa aqui Mas eu não sei nem se se havia necessidade de tirar essa tampa aqui, né? que é com esse parafusinho aqui, a outra parte da freia aqui, ela foi colada com cola de para-brisa no fundo do camper e eu não consegui tirar, então eu acabei não... vou botar assim... Tirando ela por aqui Porque ela pega pela Por essas partes, tá? Então agora O que que falta aqui? Tá aqui colocado Nessa parte daqui já fechei só então aqui não falta muito mesmo Vamos ver aqui Aí tem essa outra parte Vai isso aqui, ó Aqui assim Um aqui uma As mangueiras vão presas aqui então vai aqui, ó e ele vai fechado. Então aqui vai o parafuso. Dois, três, quatro parafusos aqui. Tá vendo? É isso aí. Essa aqui vai aqui. Vai se encaixar lá na parte de cima. Lá de cá vai essa aqui. Temos mais um parafusinho, acho que ele vai aqui. Né? as mangueiras, e agora a gente vai ajustar lá no local, para terminar a instalação e fazer o teste, tá bom? Bom, eu estava procurando aqui, essa esses parafusos, mas na verdade isso aqui não foi usado, isso aqui é para quando se coloca esse aquecedor numa outra base e ali ele fica no ar, né? preso por cima e uma cinta que passa aqui do lado. E aí agora eu vou ter que reinstalar, assim, aí eu vou ter que me lembrar lá no local. Bom, vou botar então agora essas peças que estão faltando, né? Essa aqui vai nesse lado aqui. Não. essa vai aqui aí é mesmo mano bom vamos lá então eu vou colocar lá embaixo depois eu mostro como é que ficou né porque embaixo do carro fica difícil aí o conector pro controle do aquecedor vamos ver se tudo vai dar certo então tá? que nós vamos ver como é que vamos tentar instalar de volta isso aqui olha só lá em cima eles capôliu essa parte ali. deveria se encaixar lá. pregar aqui, ó. Não é fácil. Não tem muito espaço para trabalhar aqui embaixo. Mas em princípio ele encaixa lá em cima. Ah, depois de muito trabalho, conseguimos aqui mais ou menos acertar, ali ó, botando, ali vou ter que botar um parafusinho porque não deu, ali também vou ter que ajustar um parafuso ainda, ó. aqui é assim, ó. tá mais aqui, aqui é a surdida passa pertinho, o ideal é botar um, uma proteção térmica aqui, ó, dessa surdida, mas ficou firme, vamos tá ver se vai funcionar né, montamos tudo primeiro. vai acontecer. Ó, agora fez fez um pouquinho do barulho do do da bombinha uhum. vamos olhar lá na rua ah, o diesel ó saindo fumaça ó, tá vendo queimando o diesel vamos ver se completou aqui ó mas ainda tá com falha ali tá vendo tá mandando o diesel ele não chegou na bomba ainda aumentando a velocidade tá quase fazendo percurso lá em cima Chegou no filtro. Oh. Queimando um óleozinho aí, ó. Tá vendo? Quente. E agora vamos ver se tem temperatura aqui dentro. Ah, show de bola. Tá esquentando. Ó, oh, tá esquentando, pessoal. É isso aí, calor. Subi pra gramado de novo pra pegar frio. <risos> Mas olha a fumaça que entra aqui, ó. Tá vendo? E a surdina tá pra trás. Eu vou fechar aqui, porque eu não sei Por que tá saindo tanta fumaça. Olha só. Sei lá se isso é normal, povo, Tá? Vamos deixar queimar, vamos ver. Não sei se é porque tá muito tempo. Não, mas... Tinha diesel dentro. Barbaridade. Olha aí. Como é que tá aí dentro? queimando o excesso acho que é isso né ele devia estar tá impregnado de, de diesel dentro da câmara interior lá dele fecha a janela aí liga o exaustor pra fora tá, tá diminuindo tá vendo que baile hein esse não esquenta agora ali tá quente ó ali é quente ó Dá? normalizou hein? não veio ali dentro meu Deus do céu patrão ligou aí amor ah ela se trancou aí ele ligou o exaustor, né? Muita fumaça aqui dentro. Tá certo. Bem quente. Mas acho que agora já diminuiu né? É, tu ligou o exaustor aí, né? É, cheiro de queimado, é isso, né? É, é, é diesel, né? Mas agora tá na normalidade, tinha muito óleo dentro, entendeu? Das tentativas que a gente fez de fazer funcionar. É isso aí. Parou, ó. Ó, quente que é a surdina Aqui, ó Saindo do ar quente Bem quente Vou comprar agora Mais vela dessa para ter substituição Vamos ver aqui Olha é. aí O calor sai aqui Essa parte aqui não é quente Essa isso aqui é quente, ó. isso aqui eu vou revestir, vou pegar um produto para evitar qualquer acidente né? até porque esse tempo eu usei o cabo e já queimou o cabo, que o cabo bate aqui ele derrete ó. então eu vou isolar isso aí, tá certo? aqui ó, aqui esquenta, ó. esquenta bastante que esse aqui vai o ar quente para dentro de casa, tá vendo? eu vou revestir esse aqui também, ó. revestir esse aqui ó para não perder esse calor, né? é isso aí, feito. ó, oh, show de bola hein? fui.